Essa cabeça aqui, ó, tá cheia de, de NPC inútil com backstory, inútil de lore, de NPC, de criatura, de coisa, de historinha. Se me perguntar como é que joga a iniciativa, talvez eu tenha que ver o livro. É Sim, assim que funciona a minha é cabeça. Dito isso, e aí? Hoje vai ser bom, hein? Hoje é dia de hype. Hoje é dia de jogos hypados, jogos diversos. Tem meme, tem coisa pra caralho. Ah... Uh... Uh... Sufocar... Uh... Pá... Pa... Bolas. Topas? Copas. Deixa eu botar mais música aqui. Tô de bom humor hoje. Ah, acho que vai ser uma boa live. Calma aí. Olá, meu livro do Ordem chegou sexta. E é incrível pensar que o RPG aqui eu vi os recomendados do meu YouTube dois anos atrás viraria minha coisa favorita.